Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Olha só, quero te mostrar esse apartamento 258 metros, 3 suítes, mobiliado, decorado Gente, 50 metros da rua coberta, tá? Uma condição especial de pagamento 50% de entrada e saldo direto com o proprietário Gente, aqui eu acabei passando a minha entrada tem o lavabo aqui do apartamento olha que lindo esse lavabo e diferenciado detalhe com madeira cortina aqui é a cuba aliás um lavabo gigante ó luz natural vidro boreal aqui papel de parede aqui do lado também esse então é o lavabo tá do seu apartamento aqui em Gramado nós temos uma sala de jantar linda maravilhosa com lustre sensacional Toda essa parte aqui, o, o apartamento ele é de esquina, o edifício é novo. Toda essa parte aqui tem uma sacada para você ir ali e curtir a vista aqui, então, da rua aqui de gramado, né? E ali nós temos uma, um terraço que eu já vou lá te mostrar, tá bom? Então, aqui seria a sala de jantar. Nosso living está aqui à nossa esquerda. Ó, living aqui, sensacional. Lareira a lenha, integra aqui com balcão americano, com as bancadas ali, com as, né? Com os, com os poltronas aqui do lado. A gente tem um tapete maravilhoso aqui. Aliás, a gente tem até um baú, gente, do tesouro. Olha só. Baú do tesouro. Vamos dar um de curioso. Vem cá comigo. O que será que tem aqui dentro? Vamos ver. O que será que tem aqui dentro, gente? Baia de ferro, ó. Olha só o que ele tem aqui dentro. Vamos ver. Olha aqui, meu cara. Se inscreva no canal, por favor. <risos> ah, que bacana, gente. Gostaram da brincadeira? Olha só. Inscreve no canal, deixa aquele like que dá aquela força. Cada like que você dá, você está dizendo para mim que eu posso continuar gravando vídeo se você está gostando. Então faz isso, por favor. Vamos continuar o nosso tour aqui? Depois essa brincadeira maravilhosa Mas se inscreve lá, tá, gente? Deixa aquele like Uma cristaleira aqui Que eu acabei não mostrando Linda, maravilhosa Aqui a gente tem, então, gente A sala de jantar Nós temos aqui uma sala de contemplação Uma sala de leitura Uma sala de tomar vinho, tomar cachaça Não sei Uma salinha aqui sensacional Com vista de 180 graus aqui Olha só, gente, ó Uma sacadinha maravilhosa gente. Aqui a gente tem... Nós temos... É. Nós temos um rapaz ali meio nervoso com o carro. <risos> ai não é só em São Paulo nem em Porto Alegre, tá, gente? Aqui em Gramado também tem gente nervosa. Olha só, ali é caixa econômica, o hospital tá ali em cima, tá, gente, tá? O apartamento tem condição facilitada, a rua coberta tá aqui, gente, tá? Bem no centro de Gramado mesmo. Vale a pena você vir conferir esse belo imóvel. Aqui deixa eu te mostrar, ó. Aqui tem uma sacadinha pra você fazer aquele charme, sabe? Como assim de fazer aquele charme? Aquele charme tipo assim, ó. Você entra aqui, bota os bracinhos aqui. Você não vai conseguir me ver agora, mas bota a mãozinha no queixo, assim, ó. Tipo Jainz, sabe? E fica aqui curtindo o movimento, espera as pessoas te olhar, fica olhando pra elas, né? Não pode estar muito frio, né? Senão aí vai congelar tudo, né? <risos> Gente, se não fosse aquele pinheiro, vocês iam enxergar a roupa ali atrás, bem que atrás mesmo. Hoje não tem show, não dá pra escutar a música aqui tranquilamente. Então aqui é a parte estar, né? Livre a gente mostrou, jantar, uma segunda estar. Aqui um balcão americano, bastante armário para você guardar coisa aqui. Um sustrezinho bacana, ó, bem diferente. Olha o tamanho e o espaço dessa cozinha, gente. Churrasqueira sensacional, a churrasqueira toda revestida de madeira, olha. Cara, eu tenho medo isso aqui pegar nos dedos Ó, <risos> oh, churrasqueira aqui, inclusive, gente. Essa aqui ela já foi usada, mas a, o apartamento é novo, tá, gente? O edifício é novo, condomínio é baixíssimo. São três garagens na vaga, quase 300 metros de apartamento, três suítes, eu vou te mostrar. Então aqui é a nossa cozinha, quer dizer, nossa não, é a sua cozinha, meu caro. Olha só, fogão cooktop, marma em toda a volta, um exaustor aqui. Nós temos uma, uma lava-louça, forno. Nós temos um micro ali em cima. Até a torradeira para você fazer torrada, gente. <risos> ó, aqui nós temos uma geladeira sensacional, gente. Ó, porque essa geladeira é igual a minha, meu caro. <risos> ó, quer dizer que eu estou no padrão dos ricos, né? Falta só um apartamento de 10 milhões, que é tipo... Não é esse preço aqui, mas... É alguns milhões, mas é bem barato. Você pode chamar o corretor que ele vai te passar essa informação. Não precisa te assustar, porque gramado aqui é tudo granfim, tá? Como assim, Diego? Tudo em gramado é bom. Então, tudo que é bom tem preço, meu caro. Tudo que é bom é caro. Fazer o quê? É bom. Você não casou com a sua mulher, sua mãe não te dá gastos. Então, tudo que é bom é caro. Você não casou com seu marido, sua mãe não te dá trabalho. <risos> Tô brincando, tá, gente? O apartamento tem aquecedor, né, por radiadores aqui também, todo o apartamento. Aqui, então, é a sala de estar, ladeira, de lenha, sofá, gente, maravilhoso. Sentei aqui antes de começar a gravar, bem confortável. O televisor fica, eu acabei não mostrando, mas eu vou te mostrar por aqui. A cozinha lá tem um acesso pela área de serviço. Aqui nós temos um equipamento de som, gente, ó, também maravilhoso, faz um barulho violento aqui. Coligado com a televisão. Uh, olha só Aqui é a parte privativa Uma suíte lá Duas suítes aqui, né? vamos ver E aqui tem uma área de serviço Olha, bem espaçosa Bem generosa essa área de serviço Até aqui tem aquecimento também Máquina de lavar E o que eu vou te falar, gente? Ó. Aqui tem uma porta que você abre E ela sai na sua cozinha Na frente da geladeira ó. Então, chegou uma visita Junta a bagunça ali, joga tudo pra cá Tem uma pia ali, esconde tudo ali Cadê a porta, deixa eu entrar então, a sua visita não vai sair falando mal de você. Aqui a gente tem mais um banheiro auxiliar, né? Um banheiro de emergência, né? A gente tem quatro banheiros. Então, se faltar, tem mais esse aqui também que dá para quebrar um galho. O colchão aqui, gente, ó. Para você que recepciona o seu cunhado, que vem inesperadamente, a sua sogra que não avisa, tá aí o colchão também. <risos> As sogras são umas bênçãos, são a segunda mãe que a gente tem, né? Olha só, vamos lá. Uh, agora eu quero te mostrar as suítes, tá? Vamos começar por essa aqui, ó. Aqui é a primeira suíte, todo, todo apartamento é piso laminado, menos a cozinha que é porcelanato, tá? Aqui o banheiro, todo clean, todo branquinho. Já com box, chuveira, gás. Aqui a gente tem então a cama de casal. E aqui a gente também tem o mesmo padrão layout da frente, uma sacadinha aqui, né? Com aqui corrimão. Guarda, guarda de rei com a irmã uh, E temos uma vista liberada Porque aqui tem uma casa, gente Eu não sei o que, que é isso aqui Eu acho que é uma casa residencial né? Uh, quem sabe comenta aqui O que, que é isso aqui, tá, gente? Eu agora não lembro, aqui eu passei por aqui, mas agora eu não lembro uh, E deixa eu comentar Você está numa posição leste-norte Então você tem o sol da manhã lá na sala E o sol da tarde aqui nos dormitórios Então é um apartamento arejado É um apartamento clean é um apartamento, gente, top, vamos dizer assim. Ele tem tudo que você precisa. Ele tem um preço bom, tem uma condição boa, localização extraordinária, o produto é bom, o edifício é novo, condomínio é barato, tem três vagas, meu caro, para o carro aqui, vai de a pé em tudo que é lugar. Bem-vindo à segunda suíte, cabeceira MDF. Aqui, gente, também tem uma sacada aqui, com vista para o telhado do vizinho. Aqui nós temos um ventilador de teto, apesar de... Ter espera para ar condicionado split tá lá as aberturas são automatizadas por controle remoto eu acabei abrindo uma ali não vou abrir os guarda-roupa porque é imóvel particular tá a gente tá sendo ocupado aqui um banheiro da segunda suíte e agora vamos conhecer a terceira suíte que é a maior tá aqui do outro lado ó vem cá então eu vou te mostrar então seja bem-vindo então a sua suíte principal aqui nós temos uma cuba, espelhos, o um vaso radiador aqui do banheiro, aqui o box, o banheiro bem grande, box do banheiro, cara é um apartamento sensacional, apartamento de sonhos, sabe? Morar pertinho da rua coberta, não se preocupar com engarrafamento de carro, não se preocupar com nada disso, gente em gramado, na cidade mais visitada do Brasil, você sabia? Aqui também a gente tem uma cama de casal, um mesmo sistema, vista aqui pega para casa do lado, guarda-roupa três portas, essa é a suíte maior Dá uma olhada. Legal né? Muito bacana, né? Aqui também tem ventilador de teto, espera para split ali também. Aqui o pessoal se preocupa mais então é com frio, né? O verão é dois meses e aqui sempre faz um friozinho. Eu brinco aqui que aqui no Rio Grande do Sul, nós temos quatro estações num dia. De manhã tá frio, às 10 horas já tá quente, meio-dia virou verão. <risos> Aí de tarde vai começar a ficar friozinho. De tardezinha, de noite, já tá frio. Tem que botar casaco. Então, por isso que o gaúcho é bonito. Ele anda sempre bem arrumado. É a roupa, sabe? Sabe quando as pessoas falam assim. E aí, beleza? Aí você fala assim, ó. 50% é beleza. 50% é a roupa. Gente, muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Desculpa as brincadeiras. Por que a gente tem que ser feliz, né? Onde é a felicidade é a Deus. E te agradeço de coração, tá, gente? Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Te dê saúde, te dê paz, prosperidade. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.